Celular. No vídeo a seguir, temos um caso registrado em Israel. Nas imagens, uma suposta sereia recentemente capturada. Um ser que foge os padrões de beleza que somos acostumados a ver nos filmes e nas animações da Disney. Ela parece estar desfalecida e essa é a única imagem conhecida desta criatura metade mulher metade peixe supostamente real. registrado por um músico da igreja que eu frequento, seu nome Samuel. Na tarde de domingo, ele tinha que ver uma parente por motivos pessoais, antes de sair ao encontro da mesma, ele lhe enviou um áudio dizendo que chegaria em 10 minutos, acompanhe comigo. Cristiano, eu tô saindo daqui agora, daqui uns 10, uns 10 minutinhos eu tô aí, mas eu mando uma mensagem, mas não sei se a Vivo pega aí, tá? Mas eu tô saindo daqui agora, daqui a 10 minutos, é 11h53, meio-dia e um eu tô aí, até menos um pouco, tá Deixa bom? Neste áudio ouvimos aparentemente nada demais, mas só aparentemente, mas vamos escutar novamente porque nele há um detalhe perturbador. Cristiano, eu tô saindo daqui agora, daqui uns 10, uns minutinhos. 10 minutinhos eu tô aí, mas eu mando uma mensagem, mas não sei se a Vivo pega aí. Tá? Mas eu tô saindo daqui agora, daqui a 10 minutos. É 11h53, meio-dia e um, eu tô aí. Até menos um pouco. Tá bom? Não sei se você percebeu, mas há uma segunda voz sussurrando no fundo. Antes dele dizer 10 minutos, uma outra voz falou primeiro: Cristiano, eu tô saindo daqui agora, daqui uns. 10 minutos. Os 10 minutinhos aí. É a voz de um idoso. Sim, a voz de seu pai. E é aí que está o problema. Pois o seu pai faleceu há 3 meses. Cristiano, eu tô saindo daqui agora. Daqui uns... 10 minutos, os 10 minutos aí? O áudio foi mostrado aos pastores que ficaram em estado de choque diante do que escutaram, pois todos conheciam muito bem a voz do velhinho. E você, já passou por situação semelhante a assim tão real? Deixe nos comentários. Cristiane, eu tô saindo daqui agora. Daqui uns 10 minutinhos aí. 10 minutos. Segue, vemos um fenômeno no mínimo estranho registrado na China. Nas imagens, vemos o limite de uma chuva torrencial de granizo: de um lado, muita chuva, e do outro, nenhuma gota. Poderíamos dizer ser algo comum, se não fosse pelo fato de a nuvem estar completamente parada, imóvel, sem se mover um único milímetro. Qual seria a explicação para tal fenômeno? Será que estamos diante de mais uma falha da Matrix? Vocês verão agora foi registrado durante um momento especial, uma festa de aniversário. Na hora do parabéns, estavam todos reunidos muito felizes quando algo simplesmente atormentador aconteceu. Prepare o coração! <risos> Estão testemunhando um vulto muito nítido vagando descaradamente pelo ambiente. Sim, é isso mesmo. A morte te dá parabéns. ouvir barulhos suspeitos vindo da dispensa de sua casa nos Estados Unidos, um jovem resolveu fazer uma foto para tentar identificar a causa do ruído. A câmera apontada em direção a um corredor mal iluminado flagrou uma figura assustadora que parece ser um rosto quando a foto é ampliada. O rapaz decidiu sair da casa que dividia com seus amigos e voltar a morar com os pais. Eu disse aos meus companheiros de apartamento que estava indo embora e o porquê, mas eles escolheram ficar, escreveu. Um grupo de investigadores do paranormal britânico publicaram por esses dias nas redes sociais imagens do que eles afirmam ser a quase captura de um lobisomem em uma floresta do Reino Unido. A criatura aparentava estar agonizando, mas logo se ergueu, fazendo com que todos fugissem do local enquanto havia tempo. Depois disso, a criatura nunca mais foi vista.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 E aí, e aí, e